Me perguntaram assim, Armin. O que é autoconfiança? Como é que a gente adquire? Existe. Como é que dá para existir autoconfiança se todo mundo fala pra gente que a gente tem que confiar em Deus? Confia no teu pai, confia na tua mãe, confia em Deus, confia na fé, confia. Menos falarem confia em você. Alguém já te falou, confia em você? Ah, depois que você cresceu, sim, né? Agora tá na moda. Mas o que você aprendeu? Não saia com ninguém que você não confie. Cuidado com as pessoas, desconfia sempre. Não confia muito, não vai contando outras coisas, você não sabe quem é quem. Lá vem de novo o negócio, ninguém fala. A maioria não fala, não tô falando ninguém, a maioria fala assim Não fica confiando no que você não conhece Ou seja, quando você não conhece, no que você não, não deve confiar Esse não é explícito, ou seja, você não confia em você Depois de muitos questionamentos a respeito disso Porque eu falo muito de, confi seja confiante Confia em você Acredita, mas acreditar é pouco Precisa confiar Aí as pessoas perguntam Mas Armin, como é que eu vou confiar em mim? Me fala um pouco disso, eu não tenho Parece que eu sou subordinado à vontade alheia Parece que eu não sou capaz Parece que eu não sou isso Parece que eu não sou aquilo Agora, tudo que parece que você não é O que, que parece você ser? Vamos lá você parece ser uma pessoa fraca. Porque se você não confia, você é uma pessoa fraca, né? Mas vamos, vamos, vamos colocar. Uma pessoa insegura, a maioria é inseguro, mas de uma insegurança, sim. Vou ou não vou? Uma pessoa que duvida de si. Uma pessoa insegura, sim. É, não tem atitude, não tem iniciativa. Precisa do comando alheio para ter iniciativa. É, precisa fazer algo. É para que os outros, né, os outros digam que você, você tá certo ou não. Uma pessoa que ouviu muito a palavra, isso tá errado, aquilo tá errado. O menino, né, um exemplo, ele, vai ajudar, ele quer ajudar a mãe a lavar roupa. Ô oh, moleque, vai ajudar a mãe a lavar roupa? Por que, que você não vai jogar bola na rua? Ou vai arrumar um carro? Por que, que não vira mecânico? Que, que, que papo é esse de ajudar a mãe a lavar roupa? Olha só, eles estão tirando do menino aquilo que ele tem vontade de fazer e que ele pode confiar que ele faz bem. Porque naquela hora ele estava com vontade de lavar roupa com a mãe. Qual era o problema? Mas as pessoas, elas têm hábito de cortarem tudo aquilo que te traz confiança. A confiança começa a entrar em decadência. Você acha que tudo, que a maioria das coisas que você quer para você ou você não vai conseguir conquistar, ou não é pra você ou você não confia suficientemente em você e dizer, não, eu consigo fazer isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e eu faço isso Como agem pessoas que não têm confiança? Isso de uma forma clara, objetiva, né? Uh, elas ficam questionando sempre elas questionam muito como foi que você fez isso como é que se faz isso ou pessoas muito introspectivas né pessoas que ficam muito dentro delas fechadas elas se enclausuram e não percebem que estão enclausuradas ou então pessoas que acreditam que o outro precisa da oportunidade para que ela trilhe o caminho da confiança e face mas na verdade ela não está trilhando o caminho da confiança dela ela está trilhando o caminho de quem confiou nela só que se tiver um menor desvio no meio do caminho e a pessoa disser assim olha agora você vai desviar porque não dá mais para você continuar nesse caminho que eu abri para você a pessoa se perde é como se o mundo abrir-se debaixo dos pés dela. Ela se perde totalmente. Não é nada mais inseguro do que a confiança que você deposita no outro, de tanto você falar que você precisa confiar nos mais velhos, que você precisa confiar em Deus. Você confia em tudo, né? Deus, é, seja lá quem for, né? Jeová, não sei o que lá, não sei quem. Você confia. E você confia em tudo isso, só não confia em você. Por incrível que pareça, as pessoas que venceram, vamos dizer, financeiramente na vida, porque tudo gira em torno do financeiro, foram pessoas que acreditaram piamente no poder delas. Elas pegavam uma caixa de maçã com 8, 9 anos de idade e falavam, agora eu vou vender essa maçã. Aí vinha o outro lá, falava assim, se você com essa... Imagina, você não consegue nem carregar você se vai vender uma caixa de maçãs E o outro falava assim O que você entende de vender maçã? Ah, imagina, você eles vão te roubar Pequeno, do jeito que você é Pega as maçãs, maçã, pega uma e enfia na tua cabeça Você vai ver Aí o restante pessoal leva E essa criatura que sabia do poder dele Ele não confiava só em Deus Em Deus ele sentia fé E essa fé desabrochava como confiança nele porque a fé vem do mundo exterior se nós não tivermos fé simplesmente fé nós não vamos ter como confiar em nada muito menos em nós então essa criatura, ela, pega, ela pegou a primeira vez a caixa de maçãs e foi vender para cada um que ela oferecia, a pessoa dizia assim Nossa, tão bonitinho esse menino Tá vendendo uma maçã por dois reais, eu vou comprar Não é que a pessoa queria comer a maçã, ela comprava por causa do menino E assim, esse menino vendeu a caixa de maçãs Quando ele chegou na última maçã, ele falou agora eu vou comer a maçã que as pessoas disseram que iam comprar para me ajudar e confiaram na maçã que eu estava vendendo e agora a maçã que eu estou vendendo é minha confiança e eu vou comer a minha confiança para ela habitar dentro de mim e daqui para frente eu não vou mais ter medo de nada porque eu não tive medo de colocar as maçãs na caixa e sair vendendo. Independente de eu confiar, das pessoas confiarem, ou acharem que eu confiava em mim para sair com a maçã, ou estava confiando em quem fosse comprar a maçã, eu conquistei. Eu não preciso mais das outras pessoas me estimularem ou me atacarem ou me derrubarem. Eu preciso da minha maçã. E foi daí que essa criatura começou a crescer na vida. Crescer a ponto de acreditar numa coisa que a maioria só fantasia e não acredita. Até ganhar na lota. E o que eu estou contando para vocês é uma história verídica, porque um dia essa criatura ganhou na loteria esportiva. E quando essa criatura ganhou na loteria esportiva, que já estava trabalhando, já estava bem, já estava já num caminho bom de vida, ela conquistou o primeiro, a, a, a primeira casa, conquistou o primeiro patrimônio dela. Ela soube lidar com aquele prêmio que veio para ela. Porque ela disse assim, como eu conquistei as vendas da maçã e o dinheiro eu guardei e fui fazer outras coisas e fui estudar, comprar meus livros, comprar isso, comprar aquilo e eles vieram para mim através daquela caixa de maçãs que eu estava vendendo e a última eu comi e vou conquistar o meu espaço não de conforto que é a minha casa, mas eu vou conquistar o espaço de ação que é o meu trabalho. E lá, essa criatura construiu o consultório dela, o local onde ela daria consultas, independente do que fosse. Ela cresceu tão rapidamente, ela fez um trabalho tão decente e tão construtivo que aquele que não fosse de imediato, se arrependia por não ter ido quando foi convidado a ir. E um levando o outro, outro levando o outro. E assim essa pessoa, confiante nesse desempenho dela, naquela caixa de maçãs e na última que ele comeu, conquistou muita coisa na vida. Você, agora eu pergunto, você conquistou alguma coisa? Você confiou algum dia que você é capaz de fazer? o que você quiser sem ter medo de perder e você confiou que que o medo de perder não é fracasso e você confiou também que o fracasso ele pode servir como algo que te levanta e diz assim vai para ação não coloque outro fracasso de desanimar diante de você mesmo por devido a esse fracasso lembra você teve a coragem de fazer algo você teve a coragem de ir para a conquista você até conquistou alguma coisa mas por falta de não ter a coragem de dar continuidade deixar de olhar para você, para olhar para o outro o que o outro estava fazendo e, e, e ter medo da competição do outro você esqueceu de desenvolver o teu agora você vai ter a coragem a confiança de fazer o teu sem olhar para o outro e quando olhar não queira competir, digo o seguinte, tem gente para tudo e para todos. Coloque uma imagem, coloque uma forma pensamento, coloque um acreditar que se o outro, que você pode conquistar sem competir, mas sim compartilhando. E o que é compartilhar nesse caso? Eu estou falando profissionalmente, mas isso cabe a tudo. E o que é compartilhar profissionalmente? Tem duas lojas de calçados. Uma tá vendendo barbaridade, o mesmo calçado, e o outro tá parado até fazendo um pouco mais em conta. O que tá fazendo mais em conta, ele não tá chegando na frente, ele tá atrás daquele que tá vendendo um pouco mais caro. Quando ele abaixa o valor, aquela pessoa que viu um pouco a menos ela vai dizer, é ah, uma diferença tão mínima que eu vou comprar naquele que tem mais gente. Porque esse daí, ele deve ter pego alguma ponta de estoque e não vai durar como o do outro que pegou uma qualidade boa. E às vezes o outro que pegou uma ponta de estoque e você pegou uma qualidade mais, melhor. Só que você não soube lidar com o seu melhor, porque o seu melhor caiu na competição de colocar menos. Quem dentro de uma competição coloca menos e dá um mais para o outro, o outro ganha. Agora, quando você compartilha e diz assim, tem lugar para todos, eu tenho o meu, a pessoa tem o dela, vou atrair, como aquela pessoa atrai, um local que vende a mesma coisa. O público é o mesmo porque quer comprar isso que nós estamos vendendo ele é dele, é o meu então quem quiser entrar aqui vai ver o mesmo produto sem competir com ninguém mas com o objetivo de oferecer o melhor para ele eu vou compartilhar o espaço e vender o que é meu porque o meu é ótimo se o outro é ótimo, pior, melhor, não importa, importa que eu vou fazer isso. Quando você começa a mudar essa, essa, essa ideia na tua cabeça, mudar que eu digo, é anular o outro, é, é fazer o outro diluir, é desaformatar o outro, desconstruir a ideia do outro, para construir a tua, você vence. O que leva muito a pessoa a conquistar uma coisa para desconquistar ela, porque tem pessoas que conquistam alguma coisa, muita gente, mas elas deixam de conquistar a elas. É confiar no, no crescimento. E esse crescimento vem porque ela confia no crescimento. Ela não confia Nela. E quando a pessoa confia no crescimento e confia na habilidade dela, na habilidade que ela tem de satisfazer o que o outro precisa, pode ser como médico, pode ser como uh, vendedor de frutas, pode ser como imobiliário, pode ser o que for, mas ela confia no que ela está fazendo para o outro. A dúvida dela permanece lá dentro, a insegurança permanece, mas a, te, a certeza de que aquele produto que ela vai oferecer, seja mão de obra, seja um produto pronto, seja o que for, ela vai confiar que é o melhor que tem para outra pessoa. Essa pessoa, ela cresce financeiramente, muito, mas ela não cresce. Humanamente. Ela não cresce como ser humano. Para nós crescermos como seres humanos, para que nós possamos conquistar o melhor dentro e fora, nós precisamos confiar unicamente em nós. Porque quem confia em si não está preocupado com o vizinho, não está preocupado com o um outro, não está se ocupando com outras coisas e se desesperando e se desocupando de si. O que, o que leva muito ao fracasso, mas um fracasso contínuo é o você se desocupar de você. É a mesma coisa que você alugar uma casa, que não é tua, lógico, você alugou, e sempre desconfiar se vai ter condições de pagar o aluguel. Se você desconfia sempre, que pode um dia Deixar de pagar aluguel, se você não confia, um dia você vai conquistar exatamente a falta do dinheiro para o aluguel. Por isso que a maioria das pessoas, elas têm um sonho da casa própria. Porque a casa própria dá a sensação de que ela pode perder tudo, menos a casa, menos o teto. O teto que abriga a ela, porque ela não sabe ir à briga e vencer sozinho por ela. Essas pessoas têm muito o que aprender na vida. Elas precisam, primeiro, aprender a se desapropriar da mãe, do pai, daquela vozinha, do tio, daquela outra pessoa. E sempre disse, cuidado meu filho, cuidado minha filha, não confia nos outros. Ela sempre coloca os outros à frente dela. O mundo mente, se o mundo mente, você não vai poder fazer mais nada. Por quê? Porque o mundo vai mentir para você e uma hora ele puxa o teu tapete. E quando puxar teu tapete, você vai cair feio. Então é melhor não ter, é melhor desconfiar... É melhor não ter, é melhor não fazer, é melhor não realizar Porque isso não é pra você, isso é pro outro O que é teu está tão guardado, tão guardado, tão guardado Que nem você vai achar Até ficar desmemoriado Então, pessoal, essas coisas que eu tô falando pra vocês É o que nos levam, é que leva as pessoas à falta de confiança Vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma brincadeirinha Eu não vou falar que você confia em Deus. Para Deus você reza, né? Mas <risos> dizer que você confia em milagres, em Deus, o Deus que você confia aquele que deu para o vizinho, não deu para você? Poxa, Deus ajuda tanto ele. Ah, eu, eu vou perguntar como que ele pede para Deus? Como que ela pede para Deus? para chegar lá. Como que ela... ela vai sempre querer questionar como, como, como, como. Porque ela não consegue chegar nela. Primeira aula, primeira, primeira ideia. Não confie desconfiando. Sabe aquela palavra confia desconfiando? Não dá. Ou você confia ou você desconfia. Estar meio confiando numa gravidez e desconfiar da gravidez? Que você está ou não grávida? Que raio que é esse? Não confie desconfiando. Quando for fazer, faça com a cabeça boa. Eu não estou dizendo com certeza, mas confiante. Mas, Armin, o que é com a cabeça boa? Sabe quando você finge que você confia, mas você não confia? Dentro de você tem aquela incerteza, não faça. Enquanto dentro de você não gritar, eu vou, eu faço. Mas de uma convicção, não aqui racionalmente, mas de uma certeza, de uma confiança que, que, que não sabe que a derrota não existe e se a derrota existir vai ser para você subir mais um degrau ai como que eu subo o degrau na derrota? não sei, mas tanta gente subiu o degrau na derrota porque a pessoa na derrota ela quer se levantar então ela força é como aquela pessoa que tem dor no corpo, mas ela não tem ninguém que faça por ela. Ela não tem nada, ela não tem ninguém que levante aquela, sabe, a, aquela cadeira para ela. E ela precisa levantar a cadeira, porque senão ela não senta. Ela vai continuar com dor. Então o que ela faz? Eu não vou me prejudicar por causa daquela cadeira caída que está derrotada que eu derrotei sem querer, mas eu vou fazer de tudo para levantar, para segurar, para fazer isso e me sentar, porque o meu, o meu conforto, ou seja, a minha segurança vai vir a partir do momento em que eu, eu poder sentar, descansar o corpo para passar a dor. Então ela vai lá, ela se põe de uma força tão grande que quando ela vai ver, com uma mão só ela levanta a cadeira, porque ela confiou. Então muitas vezes a derrota ela vem sinalizar algo para você. Outra coisa, pense em alguém que você confia. Ah, eu confio só na minha mãe, mas aí tua mãe como que? Ela é fraca? Ela é forte? Ela é uma pessoa que depende dos outros? Você confia nela porque você sabe que você pode contar com ela, né? E, e você pode ter certeza que ela vai vir a qualquer momento. Então, ela é uma pessoa que quer o seu bem, ela é uma pessoa que quer o melhor para você. Então você pode confiar nela. Para de confiar tanto nela, confia na pessoa dela. Mas faça da sua confiança a confiança que você investe nela. Porque muitas vezes você confiou na tua mãe. O seu pai chegou e ela fez o que? Ela foi lá e relatou para o teu pai ou para outra pessoa a malcriação. Ou alguma coisa que você tivesse feito que ela não gostou. Então, enquanto você estava confiando, ou ela contou algum segredo teu que você confiou e contou. Então, enquanto você não tiver a confiança plena em você mesmo, você não vai conquistar nada. Porque até a melhor mãe do mundo, uma hora ela te joga na cara, quando ela ficar aborrecida, aquilo que você confiou. Ela fosse fazer. É, ela fala: você, eu sei como você é, você já me contou, não contou para os outros, mas jogou na tua cara. Então, gente, a confiança ela não é uma falsa ideia só da cabeça, ela é uma real formatação. E conclusão de conquista daquilo que você precisa e deseja. Quando você confiar em você, você não vai mais precisar contar com a aprovação e com o golpe de vista do outro. Sabe por quê? A pessoa que confia, vem uma força tão grande para ela, de dentro dela, que vai dizer, é ali que está a tua conquista. Vai lá. Aí você vai. Aí você vai pegar a última laranja. A última é a maçã e vai dar de presente a você. Porque cada uma pegou a sua e você acreditou que aquelas maçãs, as pessoas iam confiar nas maçãs para comer e comeram, mas aquela que ficou para você, ela vai simbolizar cada uma das outras que os outros confiaram e ficaram contidas naquela memória dela. E aquela memória é a tua. Conquiste você mesmo Ai como? Não sei Porque no momento que você decide Que você vai conquistar aquilo Com certeza você conquista Aquilo é teu Autoconfiança é tudo que nós precisamos Eu acredito Na força divina Em mim, que vem através da fé Mas um dia a força divina falou assim para mim Coloque o divino em você E faça da fé em você A confiança que tudo ser realizado. Pense em tudo que você conquistou até hoje, aí ah, eu conquistei um par de sapato, mas nada, tá bom, mas você conquistou, não está descalço, aí ah, eu conquistei, eu comprei aquela coisa que eu gostava, você comprou pela sua confiança o que você gostou, agora não desperdice e não gaste o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, esperando que o outro te dê a confiança de você conquistar aquilo através dele. Não, aquilo vai conquistar ele, não você. Autoconfiança. Aonde ela existe? Existe a prosperidade. Existe a afetividade. Existe a realização. Existe o compartilhar. Existe tudo. Tudo que é bom. Existe a tua paz interior. E não o seu desespero por ter conquistado algo com o único objetivo de ter. Porque a autoconfiança nos leva a ser e ter. O mediador que sabe integrar, sincronizar, o ter com o ser. Pessoal, compartilhem o vídeo, colaborem com os amigos de vocês, caso vocês tenham gostado, eu acredito que sim. Vão lá na descrição, leiam sobre mim, vão no Instagram, me sigam, eu tô no Instagram, tô no, no Face, tô aí nas redes sociais. Vale você acreditar em mim e aprender a confiar em você. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.